Meu nome é Carlos Agrícola, eu sou arquiteto e engenheiro de profissão e eu já conhecia o conceito do homestaging fora do Brasil. É, lá é muito utilizado é, com a questão do preparar o imóvel para uma venda ou uma locação, mobiliando o imóvel vazio e melhorando a situação do imóvel né? e para valorização do imóvel de uma maneira geral. Isso facilita a venda, acelera a venda e garante um, um trabalho é, de giro dos imóveis né, fora do Brasil com, com uma eficiência muito grande. E ficar sabendo que existia um workshop relacionado a homestaging no Brasil foi uma coisa que me chamou a atenção, entendendo que isso pode ser um complemento interessante é, para o mercado, visto que o nosso mercado imobiliário tenta e fica num trabalho de venda contínua ah, dos imóveis, eh, mas sem nenhum trato e, consequentemente, com, baixa com, baixa, com baixo resultado eh, desse trabalho. Eh, fazer esse workshop eh, tem uma realidade importante que, que eu acredito muito, que é a de se estabelecer uma nova situação de trabalho e de melhoria para essa questão da venda de imóvel. Sou arquiteta e estou aqui no Indus Parque. agradeço desde já, é, para esse, esse workshop com a Suzana Dami, que foi espetacular. É, eu posso dizer que quem não conhecia essa especialização, que é o homestaging, é, vale muito a pena participar é, e conhecer um pouco mais desse trabalho que a Suzana faz e que maravilhosamente ela explica o que é o homestaging ela dá todas as dicas, ela realmente nos faz enxergar quanto é importante é, o home na, na profissão e, e que está evoluindo, é né? uma profissão que está começando. Então, se você tem curiosidade, se você não sabe direito o que, que é, ou como fazer, ou como iniciar a profissão, é, participe de um curso da Suzana que você vai adorar, você realmente vai é, ter todas as informações que você precisa.